Solta o tempo aqui, rapaziada 30 segundos é, é. Vou Tentar puxar um grito aí, vamos ver se eu lembro ainda é. Bebuda da Cascano o óculos ama flack, mata-se carno trap, mata-se carno trap, a bermuda é cascando, mas o óculos ama flack, mata-se carno, mata-se carno-trap. Se liga, meu mano, cê sabe que eu chego na improvisação Você é solo, só que tá capeita que é do gordão Não entendeu, né, moleque? Sabe nessa, tá sozinho Toma até cuidado, pode ser gordão Você não fica no caminho Se liga, meu mano, cê sabe que eu chego no passo a passo Sabe, meu mano, que eu chego com o rap Porque cê sabe, moleque, que é meu artefato Não entende, meu mano, cê sabe que eu chego agora Não tem afiança Sabe, meu mano, mas mato bem fácil Só faço meu flow Coloca minha confiança então Pega a visão uh, Faço isso aqui hey, achar que é foda Mas não é MC E você vai cair Já não vai resistir Tenta meu mano de novo, você sabe que eu dou motivo Pra você não persistir 45 minutos para Malik voltou na voz vai que vai aperta o pe direito, aí tá nós vamos sair família satisfação de estar aqui mais uma vez entendeu? assim, entendeu aí aí aí Pra matar esse cara, olha aqui eu nem me estresso Falou que eu sou gordão, eu nem converso, parceiro Agora minha rima não é barata Falou que eu sou gordão, mas só ela que é a mais pesada É a mais pesada, você arruma briga Eu tô carregando dez vezes o meu peso igual vulgo formiga Pra você entender na disciplina Como é que eu te corto pesado e elevo o clima Você falou de artefato, na rima você só faz drama Você não tem o um artefato, eu tenho a arte manha Porque você já chega, te bato e vai dos dois lados Parceiro, sabe que agora eu não me calo. Você fala muita coisa em cima do instrumental, mas quando acaba, eu sei que você vai baixar sua bola. Parceiro, tá ligado? Eu não vou perder pra você. Eu tô indo pra ir até o final. A minha hora é agora. É isso então. A hora de vocês é agora também. Barulho para meu mano Malik. Barulho para solo. Malik. Solo. Zero solo, terminou, volta de Aperta o play, solta a nós, aqui vai uh? Mata esse, ah. esse cara no trap Mata esse cara no trap hey. hum. Mata esse cara no trap hey. Mata esse cara no trap hey. uh. Mata esse cara no trap hey. Hey. Mate esse cara no trap. Hey, Aí, hey. mate esse cara. Trap parceiro, agora o pavio explodiu Posso te matar no trap e no boom -bap, parceiro Quem sabe pesado eu te mato no drill também Tá suave parceiro, rimar que tem Pode pá que você nunca manda bem Eu tentei achar um MC coerente na minha frente Sei que nunca tem, tá ligado parceiro Tô gastando meu monte agora Gastando minha onda, faço essa batalha Vira um formigueiro, porque você sabe Que nós sempre chega em soma, igual formigueiro Parceiro, a rima aqui, nós já desenrola Eu sou o formigueiro, posso ser qualquer coisa minha rima é a fauna e a flora É a fauna e a flora Pra você ver que agora nós não chega e desvenda Tá ligado que minha rima é a fauna e a flora Ela que tá reinando nesse ecossistema oh! Amém. Falou, tá falado, e aí, Malinque? Vai deixar, meu chapa? 30 segundos para o Vai, pode, vai! Então, pode, então, É, oh Vem comigo assim, ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura de aí, ah. Essa cultura como eu amo, essa cultura é de garrico Ei, ei, pode pá pra... Então, vê se acostuma, fala é fora Se liga né meu mano, rima boa, não elabora Até porque meu mano, essa eu falo para tu Pode pá, eu acho que eu sou até o tamanho do aço, não entendeu, porque você é a formiguinha E com certeza você não tá pronto pra essa rinha Entende né meu mano, sua mente não expande Pode ser o que você quiser, eu sempre serei mais gigante Mas sabe por que meu mano, o verso aqui não estronda Onde era pra ter uma bomba, eu achei um diamante Tu não entendeu né meu mano, que o meu verso aqui foi Longa, porque com certeza de talento, cê sabe que é mais um gigante aí Só pra ideia aqui fluir, cê sabe que a energia aqui não pode aqui cair. Se liga, né, meu mano? Eu falei, não vai persistir, até porque nessa pista não vai resistir, pô. É isso então, vocês ouviram? Vocês já entenderam como é que funciona pela ordem de rima, barulho para solo! Uou! Barulho para Malik! Uou! Solo 2 a 0, solo venceu essa. Mais barulho!